Tchau, benvenuto, benvenuta, bem-vindo, bem-vinda ao canal mais italiano para brasileiras desse YouTube. E hoje é uma aula que a gente adora, né? É, a gente vai falar sobre músicas, a gente não ama músicas. E falando rapidinho sobre a história dessa música na minha vida... É que, nada, eu é, ouvi um dia por acaso no Spotify Numa playlist de músicas italianas E adorei, foi Amor à Primeira Vista é, Se chama Perdimendicare Para esquecer de um grupo chamado Zero Assoluto Alora quindi é uma repetição ali, né? De então, portanto, é vero, é verdade, é vero que te exposerai, é verdade que você vai se casar, você se casará. Te faccio tanti tanti cari auguri se non Ti faccio tanti tanti cari auguri. Eu lhe desejo, desejo lhe. Muitas felicidades, muitas, muitas felicidades. E se eu não venho, capirai. E se eu não vir no casamento, você vai entender. Então, se eu não for, é, você vai entender. Estela scelta é questa é justa, lo sai tu E se a escolha é essa, é certa, só você sabe. É lui, perfetto que volevi que é perfeito que que não é ele o homem perfeito que você queria e que você não quer mais mudar de jeito nenhum né que você não quer mais trocar é ele que chega que sente pronta a cambiar vida? Você se sente pronta a mudar de vida? Cambiar de casa. A mudar de casa, a fazer a a fazer compras, né? A fazer a despesa no supermercado, a fazer a pesas, essa seria mais a questão do do supermercado. Quando você vai em loja comprar outras coisas é fare shopping. Né? se você for comprar roupa fare shopping e quando você vai comprar vai fazer a despesa do mês no supermercado é fare la spesa a fare i conti a fine mese a fazer as contas no final do mês la casa al mare a ad avere un figlio un, un, un cane a casa na praia a ter um filho, um cachorro. Agora ou só essa parte. É engraçada essa parte affrontare suócera, cunhado, nipoti e parenti e enfrentar sogra cunhado sobrinhos e parentes nipoti pode ser para sobrinhos e pode ser para netos nesse caso como se trata de um casal jovem é sobrinhos dá para entender normalmente se distingue através do contexto tombola natale mal di testa Natal Natália, que se usa muito no Natal jogar cartas ou bingo, né? Tombola eu não sei se existe tombola em português. Então, aqui se usa muito no período, justamente porque tá frio, então o pessoal se encontra, se reúne com os amigos e está dentro de casa jogando né? bingo. Então, você está disposta a jogar bingo no Natal. Mal de testa recorrente, dor de cabeça recorrente, rotineiro. E tutto questo per amore, e tutto isso por amore. Olha, parte mais sofrência dessa música. E forse partirò per dimenticare, e talvez irei embora, viajarei, per dimenticare, para esquecer, per dimenticarti, te te esquecer, per dimenticarmi me para me esquecer, de ter, de você. E é grazie per l'invito e obrigada pelo conv... Obrigado, no caso é um homem, pelo convite. Ma proprio non ce la farò, mas eu não vou conseguir de jeito nenhum. não te la farò, não irei conseguir, não conseguirei. Non ce la faccio, não consigo. O proprio tanti, tanti, trop empenhe. Eu tenho muitos, mas muitos. Muitos compromissos, demais, né? trop é demasiado, é excessivo, né? O, o trope empenho. Tenho muitos compromissos e credo, force, partiró. Tadinha, gente. Nossa, que linda essa música! E, e, e eu acho que talvez eu viaja, né? Vai. Ó, oh, ó, oh, agora ele tá, ele tá ousado. Se avesse più coraggio, então se avesse pode significar eu ou tu, né? A conjugação, se eu tivesse, se eu tivesse ou se você tivesse. Nesse caso é ele, né? Se avesse più coraggio, se eu tivesse mais coragem. Quello que eu te direi, aquilo que eu iria te dizer, que quelomo perfetto que volevi, tu non l'hai capito mai. Que aquele homem perfeito que você queria, você nunca o entendeu. Não laica like capito mai, mai nunca. Olha que bonitinho agora, gente. Olha que coisa mais linda. filho Aí agora mudou, né? Ele, ele primeiro pergunta para ela se ela estava pronta a e agora ele fala: e eu estarei pronto a cambiar a vida? Eu estaria pronto a mudar de vida, a cambiar de casa, a mudar de casa, a fazer as pesas, a fazer compra a fazer a fine mese, a fazer contas no final do mês, a casa no mar, a casa na praia, a haver um filho, um cane, a ter um filho, um cachorro. E ele seria, né? Estaria pronto a enfrentar a sogra to Swatch, a cunhado, cunhado, nipote, sobrinhos, parente, os parentes, tombola natale, bingo no Natal. Mal de testa recorrente, as dores de cabeça constantes, e tudo isso por amor. Linda! O que, que vocês acharam? Vi é piaciuta esta canção? Vocês gostaram dessa música? É muito chicletinho, né? E eu acho que foi. é, é muito cheia de vocabulário. Eu acho que essa música é ideal para quem está aprendendo também italiano. E ele que fala que estaria pronto a cambiare evita a frontare <risos> e tudo mais por ela. Eu achei uma sofrência muito linda. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu gostei. Se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Ah, deixem sugestões também de vídeo e tudo mais. Espero que tenha sido útil, inclusive... Inclusive, inclusive para aprendizado de italiano também. Um beijo!